É a última sessão, uh, vamos terminar o curso, digamos que hoje, e no primeiro dia nós tínhamos falamos um bocadinho da agenda, de, de quais seriam os tópicos que iriam ser abordados uh, durante os dias, e conforme a finalizar, visto que nós já vimos como, é que funciona, como funciona na plataforma web, Uh, para a parte de entrada de dados vimos também como funciona a parte Android o aplicativo Android né, que também é voltado para entrada de dados uh, explicamos um bocadinho das, das diferenças as suas funcionalidades as vantagens também foram foram foram foram aqui uh, explicadas de, de usar uma plataforma uh, diferenciando da outra e depois disso passamos para os Dois, três dias uh, focados na parte da análise, onde podemos ver também como é que podia-se fazer análise usando o, o dispositivo uh, móvel né? para o aplicativo Android e também vimos como é que a posterior poderíamos analisar as mesmas informações usando os módulos disponíveis no, no, no, no DHS2, ah, para a parte de, de tabelas usamos os eventos reports, depois vimos também os eventos ah, event, ah, visualizadores né de dados para criação de, de gráficos e por último vimos também a criação de mapas e ah, ontem falamos de, de uma componente que é, que é ligada ao aos indicadores do programa, que, que são usados uh, para auxiliar no processo de análise. Então, como forma de finalizar uh, a nossa academia, nós vamos apresentar aqui hoje um tópico, que é, que é a apresentação de, de, de apps que são criadas de forma a auxiliar ah, esses diversos domínios, desde a parte da introdução de dados, como a parte da análise. Então, para isso, eu vou convidar o Edson. O Edson, né? o Edson deve estar aqui. Ele vai, vai falar um bocadinho sobre, sobre as apps ah, customizadas, ah, explicar e também apresentar algumas apps customizadas que a comunidade ah, vem a desenvolver, principalmente para o nosso caso de uso que estamos estamos aqui temos aqui a apresentar ligado ao COVID, houve houve várias ah, houve várias iniciativas de diversas, diversos diversos onde desenvolveram alguns alguns aplicativos para auxiliarem em diversos modos. Então eu vou só pedir ao Edson Adson, não sei se está separado, pode talvez só partilhar a tela e também se apresentar. Boa tarde, uh, obrigado, Sheila, pela palavra. Uh, vou, vou já partilhar a minha tela aqui. Ok. Uh, acredito que já conseguem ver minha tela. Uh, sim, uh, uh, para esta sessão nós vamos falar aqui de aplicativos customizados. Né? Uh, como objetivos desta sessão, nós vamos aqui entender como as aplicações, as aplicações ou os aplicativos customizados Podem ajudar as implementações baseadas em rastreador. Vamos aqui também a uh, gerar um certificado de vacinação uh, da Covid-19 usando um aplicativo Covid-19 Certificate que foi desenvolvido pela comunidade, pela Ação Dígitos. É, nós também vamos aqui criar um mapa de rastreamento de contato usando o aplicativo Rastreamento de Relacionamento. Bem. Durante a academia, nós vimos aqui diversas ferramentas, essas que auxiliam-nos uh, naquilo que é análise de dados, de entrada de dados ou mesmo até verificação de dados. Uh, mas, no entanto, existem uh, determinadas implementações onde que essas mesmas ferramentas de THS2, uh, aquelas nativas, não podem suprir aquilo que são as nossas necessidades dependendo de cada implementação. Então, é nesse sentido, ou é nesse âmbito que a comunidade de 2 vem criando, vem trabalhando dia e noite para trazer aquilo que são ferramentas que podem auxiliar aquilo que é análise, visualização, assim como a entrada de dados. Uh, e esses aplicativos... Uh, eles podem ser desenvolvidos ou são desenvolvidos para atender às necessidades de cada implementação uh, por exemplo, neste caso né, da, da Covid-19 uh, vemos que a, a, a, a humanidade inteira teve uh, teve que que, que que se adaptar ao novo normal e isso foi um grande desafio para a comunidade de Aguesa hoje assim como para as diversas organizações mas ah, porque o, o aplicativo a ferramenta DGS2 é uma ferramenta dinâmica isso possibilitou com que DGS2 conseguisse ah, superar essas dificuldades, essas barreiras da Covid-19 criando ferramentas, criando aplicativos que pudessem, eh, pudessem suprir as necessidades desta de, de, de, de, de, de implementação que é a Covid-19 ou deste mal que é a Covid-19 e pudessem responder de forma positiva e isso é possível graças a esse dinamismo, graças a esse a, a essa essa possibilidade de poder se criar esses aplicativos dinâmicos, esses aplicativos customizados, assim que é. E esses aplicativos customizados eles têm uma grande vantagem, a maior das vantagens desses aplicativos é que a uh, eles primeiro são desenvolvidos para atender uma determinada uh, implementação Ou podem, sim e, e, e sendo que são desenvolvidos para atender a, a, a essas determinadas implementações a uh, o foco uh, dos aplicativos vai fazendo com que a uh, tenha se obtenha-se aqueles resultados que a uh, nós desejamos em, em, em nessas implementações e outra vantagem desses aplicativos é que eles usam recursos uh, dados do próprio DHS2. Não é preciso termos um outro domínio, não é preciso termos um outro site, não é preciso mais nada, é só aquela mesma instância, os mesmos o username, password, uh, o, mesmo, o mesmo menu de barra de, de, de, de, dos aplicativos, o um menu do, do, dos, dos aplicativos, uh, tudo, todos os recursos são uh, que são usados, são do, do DHS-2. E isso acaba fazendo com que uh, não seja necessário a uh, uh, nenhuma ferramenta adicional Tudo é do próprio DHS-2, isso que tem, tem tem sido uma grande vantagem para aquilo que é que, que são os resultados que, que, que, que as, as implementações precisam. Uh, e para uh, este caso específico, que é, que é, que é a Academia, né, nós vamos aqui falar de alguns aplicativos dinâmicos, alguns aplicativos customizados que, que a comunidade de agressores vem criando. Um deles é este aplicativo Covid-19 Certificate, um aplicativo que foi criado pela Sol Dígitos para imprimir certificados de vacinação. Este aplicativo uh, veio, de forma direta, trazer melhorias e, aquilo, e, e, e uma boa performance e para aquilo que é, que é a, a, a listagem dos dados. Usando o, o aplicativo rastreador, uh, poderia sim resolver, poderíamos ter os dados, mas para esta implementação não seria uma boa, uma boa opção porque nós poderíamos precisar de imprimir vários certificados por dia e poder, poderíamos precisar de fazer muitas atualizações num só clique. Então, é neste âmbito que a Saudista desenvolveu este aplicativo COVID-19 Certificate eh, para imprimir uh, certificados de vacinação e poder garantir que os dados são visualizados sem, sem, sem um grande esforço. Uh, também vamos aqui uh, uh, aprender, com, vamos aqui verificar ou dar uma, uma passeada para este, para este outro aplicativo, chamado Restamento uh, de Relacionamentos. Né? Uh, este aplicativo é um aplicativo desenvolvido pela comunidade de HS2, este aplicativo tem como principal objetivo fazer o rastreamento de casos positivos uh, da, da Covid-19. Nós vemos aqui esses diferentes nós e esses nós mais pequenos. E, e isto é, é uma forma que, que, que o DHS2, a equipe DHS2, encontrou de poder exibir os dados de forma detalhada daquilo que são os contatos da Covid-19. E aqui no lado direito, nós temos aqui um pequeno painel. Onde uh, nós podemos ter os detalhes de, de, de cada um dos, dos utentes uh, que estão aqui nesses nós de forma rápida? Uh, isto poderia ser feito através do aplicativo uh, Captura de Restriamento, mas para esta implementação, vou te nesse ponto: para esta implementação, não tem sido não é uma boa abordagem porque nós podemos querer podemos querer analisar vários vários casos e vários contatos sendo, usando o aplicativo para captura de rastreamento, isso pode nos levar muito mais muito perto vamos agora fazer uma pequena demonstração de como é que seria usando como é que seria gerar este esse certificado de, de situação vacinação. Sim, uh, como eu dizia, os aplicativos customizados, eles são uh, são construídos e são instalados dentro do próprio dhs sem que haja nenhum outro esforço, nenhum outro custo. São apenas, mes uh, são apenas instalados dentro do Daggeros. Nós podemos chegar aqui no na, na, na, não, uh, neste ícone do menu. Nós podemos verificar e na lista destes aplicativos nós podemos encontrar o aplicativo de que nós falamos, o COVID-19 Certificate aqui na lista. E clicando sobre este aplicativo, ele vai abrir dentro do Daggeros uh, este mesmo aplicativo. Também então vai nos retericionar para esta página. Né? Onde, uh, nesta página, nós podemos ver aqui os diferentes filtros e nós podemos fazer a pesquisa de um determinado utente. Nós podemos fazer a pesquisa. aqui. Ao fazer a pesquisa, o sistema nos retorna um utente. Nós podemos aqui ver os detalhes do utente. E ao verificar os detalhes do utente, nós podemos e aqui nós temos uh, o certificado de vacinação impresso em termos uh, de tempo uh, este aplicativo veio dizer muito esforço em que, que ia, ia nos levar muito tempo nesse caso uh, trazendo muitas melhorias para esta implementação nós aqui temos uh, os detalhes podemos aqui temos os detalhes do, do, do, do dente nós temos aqui uh, as doses administradas para este dente nós temos aqui um, um, um pequeno QR code né código este QR code que pode ser escaneado e pode ser validado uh, a a saúde também implementou o, o mecanismo de validação desses certificados pode existir pode ser que haja certificados falsos. Então, para que isso não não não não aconteça, a Saudista desenvolveu o mecanismo de validação desses certificados. Não só, não não como podemos imprimir os, os certificados uh, dos agentes, nós também podemos verificar os certificados impressos. por Porque os certificados impressos, eles a uh, Vem com uma cor diferente. Isto acaba ajudando né, para, que não se, ah, não haja aquela, para que não se possa imprimir mais de uma vez um certificado. Nós podemos também, através deste aplicativo, pesquisar um outro utente. Vou uh, escrever aqui o nome. Podemos pesquisar um outro utente. Podemos também adicionar doses para registrar uma dose para este, para este determinado tempo. Eu posso aqui uh, registrar uma querer uma segunda dose para, para este atento, só registrar aqui, aqui tem essa primeira parte, que vem dose, eu seleciono a dose que eu, que eu desejo, a data, né? por, por padrão, uh, ele uh, carrega a, a data de hoje, Posso aqui selecionar o nome da vacina. Posso aqui também selecionar o, o a fabricante e o lote. E ao registrar em tempo real, o aplicativo vai atualizando uh, esta página. Se nós formos ver, ele só tinha uma dose, este utente só tinha uma dose, mas agora já tem, já tem duas doses. E nós podemos também imprimir uh, em tempo real o, o certificado de estudo. Aqui, o certificado impresso. O certificado impresso. Uh, sim, nós temos aqui o certificado impresso não só como podemos apenas adicionar doses nós também podemos registrar um determinado tempo podemos registrar um utente, clicando neste mais e podemos uh, colocar os dados do tempo por exemplo eu quero registrar um utente, eu vou vou digitar aqui o número do do de identificação do dente. Vou escrever aqui o nome... É ...do sexo feminino... Uh, posso, ser, posso escrever aqui a data... E registro aqui o número de telefone... E ao salvar uh, o sistema ele dá-nos um alerta. Exemplo, neste caso específico, a, a unidade organizacional não foi selecionada, então nós precisamos selecionar uma determinada unidade organizacional para onde os dados devem ser registrados e clicamos para salvar. Ao salvar, ele, depois de salvar, né, como mostra aqui a mensagem, ele bloqueia os, da, o, o, os campos já preenchidos e nós temos aqui a possibilidade de poder adicionar doses em tempo real. Não, ainda... Logo, logo após o registro do tempo, nós podemos aqui selecionar a dose. E podemos aqui o nome da vacina. Colocamos aqui o lote. Salvamos. Ele cria uma dose. Podemos também criar outra dose. Essa dose foi administrada hoje. aqui. E nós podemos também após o registro dos, do, das doses, nós podemos também emitir certificado de vacinação. Entendeu o certificado vacinal? Sim. E isso podemos fazer inúmeras vezes, muitas vezes poupando o tempo e Uh, e, e, e, e sendo feito de forma simples uh, e agora também vamos ver aqui o aplicativo uh, de rastreamento de casos de contatos nesse caso para encontrar o aplicativo de rastreamento de contatos, só chegar aqui no, no menu, clicar nesse botão no menu e procurar aqui podemos escrever aqui a uh, Relationship Tracing. Né? Então, nós podemos selecionar este aplicativo. Este é um aplicativo que serve né, para, para fazer o controle dos contatos, dos casos positivos, e de forma uh, muito de forma rápida e bem detalhada, nesse caso. Nós podemos aqui criar visualizações, nesse caso tem uma visualização já criada, nós podemos aqui entrar, podemos aqui selecionar a data das né? visualizações que nós pretendemos ver. Eu vou uh, aqui atualizar, o sistema já me carrega todos os contactos eh, que aconteceram neste período. Uh, com este resultado, nós podemos ver que aqui temos contactos, também temos casos, né? e nestes, uh, temos aqui no um canto inferior uh, direito, temos uma pequena legenda, onde aí, é para esta cor, nós temos aqui os casos, os, os casos, e aqui nós temos os contactos. Nós podemos aqui, por cima dos contactos, né? por cima dos contactos nós podemos clicar, ver os detalhes por cima dos uh, neste uh, nó dos casos nós podemos aqui ver os detalhes temos a possibilidade também de abrir no rastreador no, no aplicativo captura do rastreador podemos também verificar os dados deste utente não só nós também podemos aqui uh, exibir a uh, Uh, legendas de, de, dos detalhes destes deste utentes. Neste caso em específico, nós temos aqui como detalhes, uh, como legenda, o código de cada, de cada utente. Nós podemos também uh, modificar este código ou podemos uh, selecionar um, um código que, que, não seja, que não seja aquele. Neste caso, uh, para os casos nós temos aqui o, o, o código gerado pelo sistema e também para os contactos, nós temos aqui o código gerado pelo sistema. Nós podemos também gerar, podemos selecionar outro. Por exemplo, nós podemos aqui escolher o, o, o, o, o primeiro nome para os contactos. Também podemos escolher aqui o primeiro nome para o, o, o, os casos. Nós uh, é só chegarmos aqui nesse botão salvar e... Uh, para atualizar, devemos selecionar o período que nós queremos ver os dados, sempre quero ver para o mês de janeiro de 2021 até a data atual. Então, é só clicar em atualizar, ele me traz os dados com os de, uh, com a legenda que eu pedi. Eu pedi a legenda, eu selecionei a legenda do, do primeiro nome. Então, ele me traz aqui todos os, uh, todos os utentes, que sejam casos ou contactos, com a legenda que, que eu pedi, que é o primeiro nome. Podemos aqui também uh, edit, uh, de, uh, apagar esta visualização, podemos editar esta visualização, assim como podemos criar esta visualização. Uh, para criar esta visualização, uh, só clicamos aqui, nova visualização, criamos essa visualização, temos de dar um nome a esta visualização, podemos chamar aqui de casos temos de selecionar o tipo de, de, de tipo de, de relacionamento neste caso nós vamos selecionar o relacionamento de contactos temos aqui definir o template uh, para esta visualização nós podemos aqui uh, selecionar uh, em adicionar template uh, para este template né, específico, nós vamos chamar de, de podemos chamar de caso e nós vamos escolher a cor deste template. Nós podemos chamar podemos escolher esta cor aqui. Vamos escolher aqui o programa. Neste caso, estamos a falar de vigilância baseada no caso. Nós podemos também adicionar outro template para os contatos. Vamos chamar aqui de contato. Podemos selecionar aqui o programa, vamos selecionar o programa eh, registro de contato, acompanhamento. Podemos aqui selecionar eh, nesta, nesta verificação, nesta visualização, nós queremos que os dados sejam feitos, sejam visualizados eh, de quem, eh, de, de, de, de, de que utente para que utente. Nós aqui vamos selecionar do caso para o contato. Nós queremos verificar assim, nós podemos aqui a ah, e verificar e salvar. Ao salvar, nós podemos selecionar uma, uma determinada ou um determinado período, podemos deixar os período e atualizamos. Nós aqui temos aqui os, os casos, os contatos. Podemos verificar, podemos assim também abrir a placa para ver detalhes deste determinado tempo. Uh, sim, Sheila? Uh, não sei se há alguma dúvida. Uh, talvez só pedir aos participantes, quem tiver algum comentário ou uma questão sobre, sobre a apresentação até então, acho que poderia só levantar a mão, ou caso queira esclarecer alguma curiosidade, né? Adicionais que não temos nenhuma questão. Ok, muito obrigado. Uh, sobre os aplicativos customizados, é tudo que eu tinha para para apresentar e, e agradecer aqui uh, pela atenção dispensada. Obrigado. Ok, ah, obrigada Edson. Ah, eu não sei se temos talvez alguma questão, Acho que tem uma questão do do senhor Telciú, né, que questionava que o utilizador do do mesmo ah, não tinha este este pacote do, do certificado de, do Covid. É só requebrar Isso o vídeo. Sim, doutora Sheila, para mim a dúvida é exatamente essa. Você? Não, não tenho isso no menu, partilhei ali o screen. Então fiquei um bocado curioso, não sei se estou. Se fiquei fora do contexto, por não ter assistido ela de ontem, mas percebi que no meu menu não tem. Não tem o Covid conforme foi apresentado nessa apresentação. Ok, uh, obrigada, Sr. Elcídio. Pois, uh, por causa dessa sessão um bocadinho mais informativa, né? ou dar a conhecer aos participantes aqui fora os aplicativos nativos do, do DHS2, existe também a possibilidade de, de se configurar ou desenvolver outros aplicativos, né, que normalmente chamamos de, de aplicativos customizados, para auxiliar aquilo que é que são os aplicativos que nós já temos nativos do próprio DHS2. Né? Então, essa sessão era, digamos, mais informativa, e também para os aplicativos ligados à, à implementação do COVID para, para evitar né, que, que, que tivessem que nem é, ser provavelmente no aplicativo que não que não que não entra em dia ganhos, mas que não que não é usado ou não vai ser usado em qualquer um dos níveis a fez essa restrição, porque se formos a ver, para a parte de emissão de, de, de certificados, existem existem níveis que, que foram, ah, podemos dizer, definidos, ah, que iriam trabalhar com, com, com estes módulos especificamente. Então, por causa disso, não, não, não, não, não, não estão disponíveis, é mais ligado ao nível da do, utilização do, dos mesmos. Mas caso queira, queira praticar, eu acho que isso depois pode ser disponível no, na instância em que, que estão a usar, para poderem ver como é que, como é que funciona, ah, e talvez partilharem os outros comentários ligados aos aplicativos. Obrigado. Acho que tem uma... Então, tem uma questão do senhor Nick, também a é questionar sobre se as aulas estão a ser gravadas. Sim, as aulas estão a ser uh, gravadas e acredito que estão todas disponíveis no, no, no Moodle. Uh, vocês têm uma sessão lá no, no, na Informação sobre a Academia, uh, onde tem um, um item chamado Zoom. Então, neste item do Zoom, tem lá todas as aulas anteriores e também tem uh, a possibilidade de iniciarem o próprio Zoom do, do mesmo canal. Então, podem encontrar no, no Moodle. Okay. Então, uh, como nós dissemos, hoje é o nosso digamos o último dia uh, da academia teríamos esta, esta apresentação final de, de, de apresentação do, do, do, dos aplicativos customizados e teríamos outra componente que seria a, a parte do, do, do exame. Então, nós vamos explicar como é que o exame será feito, ah, qual vai ser a metodologia para, o, para a resolução do mesmo e como é que isso vai depois impactar aquilo que será a disponibilização do, dos, dos certificados talvez como antes, antes de passarmos para, para para os certificados né ah, dizer que tem alguns participantes que, que participaram mas que não concluíram com, com a resolução dos dos exercícios então nós queríamos dar a oportunidade né, de se fazer a conclusão dos exercícios ainda hoje, mas também terão ainda a próxima semana para, para para realizar os exercícios, visto que nem todos conseguiram participar ativamente durante as sessões online do Zoom. Então, como temos as gravações no, no Moodle, poderão revisitar juntamente com o material e responderem ao, aos questionários. E depois disso, poderão submeter os exercícios ainda até a próxima semana. Para o exame, apenas tem o dia de hoje para realizar o exame. Nós vamos deixar o exame disponível todo dia. A senhora Kaila. Alô? Ok. Então, nós vamos deixar o, o exame disponível todo dia de hoje. Uh, e depois eu vou convidar o meu colega Carlos para fazer a apresentação e ele vai explicar exatamente como é que deve ser feito o, o exame. Então, eu vou passar... Eu não sei se o Carlos já está uh, pronto. Carlos, posso passar a palavra e depois voltamos aqui. É, sim, sim, sim. Ok, então eu vou passar a palavra para o Carlos, porque ele vai explicar melhor como é que vai funcionar a, a parte do, dos exames. Então depois voltamos para para, para, para explicar o para explicar o resto e fazemos o um encerramento da, da academia, ok? Carlos. Ok, obrigado, Sheila. Não sei se conseguem ver a minha tela, se pode confirmar. Sim, conseguimos. Uh, uh, bom dia, boa tarde, colega. Meu nome é Carlos, faço parte da Saúde Dígitos, e como saber? Irei fazer aqui uma breve demonstração uh, do processo que devemos seguir para poder realizar o, o, o exame. O será realizado de modo, não será necessário uh, acender uh, às outras plataformas, né? mais completamente a plataforma DGS2 uh, será inteiramente realizado no Então, temos que nos concentrar apenas no modo. Então... Quando nós formos acender o Mundo, acredito que todos já estamos familiarizados com a sua interface. Temos aqui o nosso, nosso curso, né? a nossa academia. Então, selecionamos a academia e temos cá embaixo a opção exame. Então, clicando aqui nós seremos apresentados ao nosso exame, né? uh, como podem ver o exame atualmente uh, uh, está indisponível para os alunos. Uh, o colega chega a dizer em breve o exame será colocado visível para, para, para os participantes poderem realizar a candidatura logo após a esta a esta sessão então, nesta interface uh, uh, em que nós encontramos o exame uh, temos aqui alguma, alguma alguma descrição né que, que, que, que explica como é que uh, será o exame uh, uh, o exame consiste de trinta duas questões verdadeiro ou falso múltipla escolha e questões do tipo correspondência teremos teremos uh, uma hora Desculpe, senhor Carlos, poderia falar um pouquinho mais alto, não estamos a ouvir. Ok, desculpa. Uh, acredito que agora esteja melhor. Né? Um pouco melhor, sim. Ok. Então, dizia que aqui tem uma breve descrição do do, do, do, do exame, né? Como, como é que será o nosso exame, é, que é constituído de 32 questões, verdadeiro ou falso, e questões de múltipla escolha e, e questões de correspondência. O exame é, possui uma hora, deve ser realizado em uma hora, e logo que nós formos a iniciar a execução do exame, ou a realização do exame, nós teremos lá um cronômetro que vai nos ajudar a a controlar o tempo de realização do exame. Uh, se, por uh, algum acaso, enquanto nós estivermos a fazer uh, a realizar o exame, o tempo terminar, uh, não não não fiquemos preocupados, porque todas as questões que nós já respondemos serão submetidas. Né? Então, se por algum acaso alguns participantes uh, não conseguir terminar o um exame a tempo, todas as questões que já foram respondidas serão automaticamente submetidas. Então podemos ficar descansados quanto, quanto a isso. Bom, o exame é individual, não devemos trabalhar com, em grupos, né? sabemos que muitos, muitos de nós estamos com os nossos colegas, mas devemos realizar este exame de forma individual. Como já havia dito no início, não será necessário aceder à plataforma ds 2 O exame será feito ou realizado totalmente na plataforma MUTU. Então, continuando. Depois de aceder a, a, a esta, esta interface, nós temos aqui né, o texto do exame final, em que nós podemos é, clicar e depois eh, temos essa área aonde nós vamos realizar o exame não é? então para iniciar o um exame nós temos este botão é responder ao texto agora e clicando nele nós temos esta interface que que, que dá eh, esta pequena informação e, e para podermos eh, começar a responder às questões nós clicamos no botão iniciar tentativa. Okay? Então, uh, volto aqui a, a, a salientar que, que, é, que é importante que nós estejamos preparados né, quando formos a, a iniciar o exame e que é para não perdermos uh, esta, esta, esta tentativa, pois só temos uh, a, a opção de realizar uma vez, não é? Se temos uma tentativa para realizar este exame. Então, temos que garantir que é, estejamos é, preparados para, para para realizar o exame. Então, só vamos começar a realizar um exame é, assim que nós acharmos que estamos em condições. Talvez tivermos revisto a matéria Uh, de, de, de, das sessões passadas. Quando nós nos sentimos preparados, nós vamos realizar o um exame, depois não teremos uma outra tentativa. Uh, como como a colega Sheila já havia dito, o exame estará disponível todo dia de hoje. Uh, irá terminar, né? irá fechar às 23 horas de, de, de Moçambique. Então, temos até 23 horas e 59 minutos de Moçambique para é fazer a submissão do é tudo Sheila não sei se existe alguma questão sobre como é que devemos proceder para para fazer o um... lançamento obrigada Carlos uh... Eu acho que não temos nenhuma mensagem aqui na, na caixa de mensagens, mas temos aqui a mão levantada do Sr. Jay. Sr. Jay, acho que pode, pode colocar aqui a questão. Uh, muito boa tarde. Boa tarde, Jay. Uh, diz aqui que o horário de terno 23 horas e 59 minutos. Isso tem, tem alguma interferência com o nosso horário aqui em Santo Mesmo, uma vez que nós temos duas horas a menos com, com vocês. Não sei se, se é 23 horas lá, quer dizer, nós só terminar na é, 22, 21, né? Ou como é que é? Obrigado. Ok. Não sei se temos alguma outra questão, assim podemos reunir todas e o Carlos pode, pode responder. Alguém tem alguma outra questão? Carlos, acho que só tem um acho que pode responder. Sim, com, com, como havia dito, uh, este horário é de Moçambique, então são 23 horas e 59 de Moçambique. Então temos que fazer a, a relação, né? temos que ter, ter, ter em conta o, o fuso horário né? do país em que estamos, que é para não, não, não perdermos... Não tem influência assim. Ok, então talvez só para tirar a, a dúvida, né, uh, serão 23 horas em Moçambique, serão 22 horas em Angola, serão 21 em São Tomé e Guiné-Bissau, serão 20 horas em Cabo Verde, tá bom? Então, é só tomamos atenção. Mas o período é o mesmo, porque nós estamos com horários diferentes, mas o período, o tempo estimado, é exatamente o mesmo para cada um dos países, apesar de terminar em horários completamente diferentes. Ok. estamos claro. Não sei se temos alguma outra questão. Uh, sendo que não, eu acho que vamos uh, fazer a apresentação Vamos fazer aqui a parte da última apresentação do, do dia de hoje e também uma forma de depois de encerrarmos o, o, a academia, né? Vamos pedir para que não saiam depois da apresentação. Nós, no primeiro dia, não fizemos a nossa foto, digamos, de família. Então, no fim da sessão, vamos fazer uma foto de família Sim. antes de todos nos despedirmos. OK. Um, este último, esta última apresentação é, é em volta da, da, das academias. Né? Um, Deixem-me só partilhar aqui a tela. Eu não sei se conseguimos ver todos a tela. Está okay. visível, Ana ah, Está. Obrigada. Então, essa apresentação, basicamente, tem como, como, como uma visão geral da, da sessão. Vai falar um bocadinho das academias do, do dhs 2 também vai falar um bocadinho do, do desenvolvimento do, do Chaka e, por último, alguns recursos adicionais. Então, o primeiro tópico é, é, é ligado às academias. Uh, eu acho que é sabido, esta é a nossa primeira academia este ano, uh, de um leque de, de academias que estão a ser programadas para, para para o ano. E como primeira academia nós vamos mostrar de forma, de forma né, genérica, sem ainda datas ou previsões, mas em termos de temas existem alguns que... que... Que a comunidade já já organizou e viu que existe a necessidade de, de serem partilhadas ou serem dadas também da, na língua portuguesa. Então, concretamente, a, as academias vêm para apresentar muitas das vezes alguns recursos ou aplicativos recentes, porque nós vimos que essa é uma das melhores formas, tendo em conta que, que alguns dos participantes. Uh, não tem tido ou não tem tido a oportunidade de, de, de participar de, dos webinars muito internos onde são partilhados esses novos recursos e aplicativos recentes. Então, com as academias dá para fornecer, digamos, uma visão geral uh, né, de, desses recursos e aplicativos e melhorar a prática para, para a implementação de vários projetos. Então, são feitas algumas, podemos dizer, são feitas algumas avaliações com base nas necessidades de, de cada um dos, dos países e que nós damos suporte. Então, de acordo com isso, são desenhadas essas academias ah, para sanar ou também a ah, suplementar né, ah, na parte dos treinamentos dos países para, para melhorar o desempenho nos, nos diversos modos. Então, com vista nisso, decidiu-se fazer uma pequena reestruturação para a parte das academias também. Existem aquelas academias do nível 1, que acho que a maioria já já tiveram oportunidade de, de participar, foram academias um bocadinho antigas. Algumas estão disponíveis online, como a parte do Fundamento, mas existem outras que estão ou continuam a ser dadas do nível 1, com algumas a restrituras. Para ações, né? Então, para as Academias do nível 1, nós atualmente temos aqui o desenho de uso de dados, temos as Academias também de ferramenta de, de, de análise, configuração do, do, do Tracker e o uso do Tracker. Então, esta Academia que nós demos agora também faz parte desse leg de, de, de Academias do nível 1. Para o Fundamentals e para, para a parte do Event, essas duas academias já não são dadas como tal porque foram desenhadas por uma plataforma uh, online onde a pessoa só pode uh, inscrever-se e, e, e fazer uh, digamos que sozinho essa academia acompanhar os vídeos que estão lá disponíveis e tem lá um leque de exercícios e possibilitam também a, a conclusão a realização destas academias. Um, para a parte da, da, das academias do nível 1, nós temos aqui a configuração do, do Tracker, né? que, são, que é uma da, das academias que antecede a academia que nós tivemos agora, que é uma academia focada para a parte da de gestão dos, dos configuração e gestão dos programas do Tracker que incluem também ah, alguns pontos como as terminologias que foram também aqui abordadas e o modelo né, de configuração dos programas, mas também o foco ah, é realmente em como configurar ah, o próprio Tracker, também configurar os painéis, ah, como configurar relacionamento. Para essa academia, nós vimos que tudo dava vontade em como usar mas existe ainda a academia de como são configuradas cada uma dessas dessas componentes uh, do TRAC. Uh, temos também as ferramentas de análise, que foi uma das academias que nós demos uh, ainda no ano passado, onde o principal objetivo é aprender como usar as ferramentas de análise, que estão disponíveis no, no DHS2. Concretamente, o foco era em como é que nós podemos usar as regras de validação, quais são as vantagens de usar as regras de validação. Também uh, a parte da, das tabelas dinâmicas, gráficos, mapas, interpretações e painéis. E uma das vantagens de, de participar dessas dessas academias, por mais que seja de, de nível 1, um, né, é que com o passar do tempo é uma oportunidade de... Porque a, a passar do tempo existem melhorias que são feitas para esses mesmos aplicativos, e ah, essas matérias são atualizadas, né? Ah, são, são são atualizadas Faz, fazemos mensal, né? Do, do, do, do básico mas existe sempre os novos recursos que são adicionados para esses aplicativos e, e tem sido uma boa oportunidade de de, de de mostrar quais são as melhorias nestas ferramentas de análise e o que que pode pode ser feito nas diferentes versões Uh, temos também, para o nível 1, um, a parte de design para análise, que é concentrada na parte de configuração, mais focada naquilo que serão as saídas analíticas uh, do que foi configurado. né Algumas das vezes é muito importante uh, saber que a forma como são configuradas o, o, os formulários, influenciam também naquilo que que são que configurados que são as saídas, né, os outputs. Então, para esta, para esta academia, nós nós falamos um bocadinho das, das configurações, das dimensões e desagregações para as de, ferramentas de, da análise. Também explicamos um bocadinho de práticas e principalmente as recomendações ah, que devem ser usadas para, para a configuração, para permitir que os utilizadores possam gerar saídas mais complexas, ah, neste, neste, neste, nesta Academia, nós falamos muito da, da parte de concepção de, de fichas ah, agregadas, como a concepção dessas mesmas fichas agregadas influenciam no, nos, nos, na parte analítica e tudo mais. E um dos principais bolos ou cereja no, no topo do, do, do bolo para, para, esta, para esta Academia em particular é a parte da qualidade de dados e também com o acréscimo da apresentação de, de novas ferramentas que foram desenvolvidas, como o caso do, do Botonek e também do, do Schoolcard, que é o cartão de pontuação, onde explica-se como é que pode-se fazer o uso dessas ferramentas, principalmente a parte da analítica. Ok. Então, depois da, das academias de nível 1, existem ah, academias do nível 2, ah, que estão muito relacionadas com, com, com o CHACA, e essas são uma das academias que já vem já vem a ah, ser dadas. né? Ah, concretamente, a parte do Android, temos também a parte de, de vigilância de, de doenças, que é muito específico, e, por último, tem as academias de, de gestão de implementação do, do Track. Existe uma diferença entre, entre, entre elas. Né? Para a academia de, de Android, existe uma que é focada na parte da implementação, apenas usando o, o Android, e existe uma segunda academia que é também ligada ao, ao desenvolvimento. Então, essas academias estão completamente separadas por causa do, do, do grupo-alvo. né? Existem pessoas que estão focadas em, em desenvolver aplicativos nativos ou aplicativos, podemos dizer, aplicativos então. customizados, mais focados ah, na parte de desenvolvimento. Então, separou-se essa academia e existem pessoas que apenas implementam ah, esses mesmos aplicativos desenvolvidos. Então, para não... Para não ter academias que não, não vão ajudar essas duas pessoas juntas, né? Então, separou-se. Temos essas duas academias. Ah, temos também a parte de implementação. Ah, para a parte de implementação do, do Android, ah, o, esta essa academia ah, explica um bocadinho sobre como coletar os dados em dispositivos móveis a parte da gestão de utilizadores no, no Android que é uma parte muito, muito, muito importante porque apresenta-se também um, um, um aplicativo de gestor ah, desses, desses dispositivos né, que são usados no, no campo também ajuda a explicar a questão de, de, de modificação no, no, nos metadados, né? E como isso funciona, no, como isso tem impacto no, no, nos aplicativos Android. Porque a concepção a concepção de um aplicativo, aliás, de um, de, um, de, um, de um formulário que vai ser usado apenas, ou implementado usando apenas um, um Android, tem as suas particularidades. Então, com essas particularidades existem existem as pedras de configuração que são que são apresentadas, principalmente a ah, componentes de visualização, né? Então, nesta academia explica como o uso de cores, ícones e, e, e outras formas podem melhorar a usabilidade de, de desses aplicativos. Também explica um bocadinho sobre como testar como implementar e como gerir os aplicativos em, em escala, porque esses são, são componentes muito importantes. É necessário testar os aplicativos, saber qual é a versão adequada para o tipo de implementação que está a, tá a ser usada, ter em consideração em termos de, de Android, qual é, qual é a melhor especificação de dispositivos Android que se aplica às versões do, do dhs 2 e, e, e, e o roteiro né, de desenvolvimento do, do aplicativo. Nesta nesta, nesta academia, depois explica-se quais são as melhorias que estão a ser aplicadas para, para as versões futuras do, do, do aplicativo Android. Enquanto que para a parte de desenvolvimento, ah, é muito focada na parte de... Saber quais são os SDKs que estão a ser usados, qual é a parte que comunica se entre as instâncias do DHS2, como manter a base de dados de forma offline e as questões de sincronização com o servidor, e também como, como manter um, um acesso fácil para, para, para envio dos modelos de dados. Então essa é muito mais focada na parte de, de, de desenvolvimento ou é apenas ou concentra apenas nas funcionalidades de fluxo, de utilização e interface do, do, do utilizador. E por último temos a, a academia de gestão de implementação do, do TracA que é que é aconselhável né, para para os gestores, né, Concentra-se mais na parte de planeamento e gestão de implementação do fracas do, do, do não muito ligado à parte de configuração como tal, mas dá uma perspectiva de, de, de como líder, né? líderes ah, precisam entender quais são os recursos que o trackers traz e como é que a implementação pode ser melhor feita ou ver quais são as abordagens que podem ser aplicadas mas usando o, o Traca. Ah, para a gestão de implementação do Traca, o, o curso tem como tópicos fornecer uma visão geral de vários recursos do Traca, também fornecer ferramentas para avaliar a prontidão interna ah, para a implementação do Traca, faz também menção da, da, da apoio do apoio e desenvolvimento de um plano de implementação. É muito abordada a questão do plano de implementação do Tracker a, a longo prazo ah, e formas de, de, de rever regularmente esse mesmo plano e ver até que ponto ah, o mesmo mesmo foi seguido. Então, só mencionar né que essa academia não, não se concentra na configuração, Existem outras academias, que é a primeira academia onde menciona-se sobre a configuração. Esta é muito mais focada na no plano de implementação. Então, para para as diferentes as diferentes academias, existem grupos-alvos diferenciados. Por último, temos uma academia específica, que é a Academia de Distilação de Doenças, e concentra-se também na implementação de sistemas de vigilância de doenças, de forma com base em dados agregados e também baseados no caso. E tem como grupo-alvo pessoas que de implementação ou responsáveis por configuração e adaptação de, desses sistemas no país. Né? Então, este é... é, é é muito mais focado para, para as pessoas que trabalham no, nos programas, principalmente para, para o programa de vigilância, e que querem ah, adotar esses sistemas de, de vigilância no, no, no seu país. Então, é que dá, ah, dá uma percepção ampla de como é que estão a ser ah, discutidas e quais são as, as abordagens que estão a ser usados ligados à vigilância de doenças com base no, no, no, no padrão, né? que está a ser usado nos diferentes países e também ah, apresentou fala um bocadinho de como modificar o pacote padronizado de vigilância e adaptar para para, para, para, para o seu contexto, né, para o, para o seu país e isto inclui desde, desde indicadores e mesmo a questão dos dos, dos dashboards. Também mostra um bocadinho sobre faz um bocadinho menção sobre a configuração dos recursos relacionados com a vigilância, como a questão de notificações que podem ser podem ser criadas, ou mesmo preditores que ajudam a, a, a acionar né, a questão de alertas. E, por último, tem a questão das, das saídas associadas aos pacotes de, de vigilância, né, que, são, que são os diferentes outputs que podem ser... Podem ser uh, podem ser mencionados para esta para, para, para este curso então uh, como eu mencionei logo no início existiam aqui algumas algumas academias do nível 1 que acabaram passando para o nível 0, né como é chamado atualmente e são as academias que cada um pode se já está disponível em inglês, em francês e brevemente também estará disponível em, em português, onde depois serão anunciados a uh, que poderão uh, participar ou se inscrever para a Academia de, de Fundamentos, de Agregação de dados e Fundamentos de Eventos. Estas, estas academias são independentes, cada um pode se inscrever e participar, enquanto que as do nível 1 e as do nível 2 carecem que já tenham participado das academias antecedentes. Né? Então, para quem já fez do nível 0, consequentemente, pode se inscrever para as academias do nível 1. E também, para quem quer participar das academias do, do nível 2, ah, devem participar das academias do, do nível 1. Como nós podemos ver, quem já fez fundamentos de... de, de de dados agregados ou quem fez fundamentos de eventos, consequentemente, pode facilmente ah, participar de uma academia do uso do Tracker, porque já adquiriu conhecimentos básicos e suficientes para participar dessas mesmas academias. E, por sua vez, para participar das academias de implementação de Android e de vigilância, é necessário ter participado de uma academia de configuração do Tracker, porque é aqui onde é mencionado ah, as, as bases, né? as bases do, do Tracker e essas são as bases necessárias para depois perceber os conteúdos da implementação e também específicos para a vigilância. Temos aqui também a seguir o desenvolvimento do Tracker para... Para esta sessão, agora mesmo? Vou explicar sobre sobre sobre o que o que sim sobre sobre sobre desenvolvimento, né? Talvez é só dar a conhecer ao, aos participantes e que, que novas versões do do DHS dois ah, podem ser lançadas de uma a duas versões ah, por ano e atualmente nós temos aqui lançamentos de, de partes lançamentos de partes né onde temos das versões atual ah, para a versão temos podemos começar é Sim, exatamente. Para cada uma das versões pode, podem ser feitas algumas atualizações de acordo com com, com com os erros que que podem ser detectados no momento das dos lançamentos. Então, dessas mesmas versões lançadas, depois existem outras versões, mas na mesma versão, com partes diferentes, até a última versão podemos dizer, que estáveis, ok? Então, existe também um roadmap. Um roteiro do, do DHS2 que são disponíveis publicamente, que é para priorizar os novos recursos e correções que, que ocorrem. Anualmente, a, a Team Core assenta e organiza quais são a, as atividades ou quais são as atualizações que vão ser feitas durante o ano, desde a disponibilização de, de novas versões de, de, do DHS2, das versões web. E, e esses roteiros depois são, são publicados e, e, e estão disponíveis no, nos canais que nós podemos ter aqui. Temos aqui no, no THS2, que é a página oficial, e temos uma seção escrita Roadmap que nos permite ver um, e acompanhar né, a, a atualização das versões ao, ao longo do, do ano, para ver o que mudou, em termos de, de, de prioridades e o que foi lançado em cada um dos anos. Um, nós também temos aqui algumas páginas né, do Facebook, YouTube, Twitter e também temos principalmente a, a página da comunidade, que é que é o Community, que são as páginas que nós temos tentado o máximo possível a pedir ou que consigamos novos novos membros porque são nestes canais onde por exemplo no YouTube nós temos partilhado lá todos os webinars que são dados no durante o ano e também a ah, os cursos todos que nós participamos também depois são disponíveis no, no YouTube existem também comunicações que são que são colocadas ou anúncios Academias que estão prestes a iniciar, ou também webinars de, de lançamento de, de versões ah, também são publicadas em redes como como Facebook, ou mesmo o Facebook são, é usado para, para fazer lives de, de, de, de algumas sessões de, de webinars que são dadas. O Twitter também serve como como esse meio e por último, que é o canal da comunidade, onde nos traz tudo isso e muito mais, né? As vantagens de poder expor qualquer nenhuma outra dúvida que nós temos desde a utilização do, dos sistemas ah, e que lá nós podemos colocar ou dar respostas de forma muito rápida. Também ouvir de vocês né ah, o que tem feito e contribuir muito mais para a comunidade. Então, para os recursos adicionais, nós temos aqui a questão das documentações. né? Então, para a parte da documentação, que é um dos recursos que cobre, podemos dizer, uma variedade de tópicos, ah, desde a parte de, do utilizador, da parte do de implementador, desenvolvimento e administrador do sistema. Então, em termos de documentação, nós temos ah, separados para, para essas quatro categorias. Então, temos manuais, ou documentação disponível para quem usa os, os os aplicativos, para quem desenvolve, para quem quer implementar e mesmo para quem administra ah, os sistemas baseados no, no DHS2. E temos aqui também um link que, que que vos permite ter acesso a essa informação, né? Que está aqui o doc.dhs2.org. Então é aqui neste neste link que vocês terão acesso de forma separada essas estas quatro categorias, né? então também temos outros recursos ligados ao, ao treinamento, né? Que é, existem instâncias do DHS2 disponível para treinamento e também o nosso mudo uh, genérico. Ah, uh, este é um genérico do DHS2, mas existe o nosso, na verdade que agora é que é o aprendai que nós apresentamos aqui e será será este o módulo usado em praticamente todas as outras ah, academias. Por agora usamos uma abordagem de, de, de manter todos os cursos na, na mesma instância e apenas diferenciar de acordo com com o, o, o curso que o que o, que o participante estará estará a utilizar assim diminuímos uh, diminuimos nem o trabalho né mas a uh, que vocês tenham várias contas em módulos diferentes Porque, por exemplo para quem participou desta academia que nós demos agora já tem um, uma conta no módulo então para um próximo para uma próxima academia poderia usar uh, a mesma conta porém a uh, caso estivesse tivesse inscrito na, na outra academia seria associado, para evitar termos várias contas ligadas à mesmas plataformas. Então, uh, existe também algum material né para para adaptação do, do Covid-19. Acho que como é sabido, o nosso caso de uso para esta academia foi foi o Covid-19 e tem sido um dos temas que nos últimos dois anos uh, tem, nós temos nos focado nele né visto que que foi que foi um foi um assunto digamos que Global e quase todos os países em que que nós damos apoio usou ou veja a dotação de, de, deste deste modo então nós temos aqui também algum material para adaptação local para os países que ainda não estão a usar o Covid. Temos aqui o link onde poderão encontrar todo o material ligado a, a este módulo do, do Covid-19 que nós apresentamos uh, aqui durante as sessões. Temos também alguns alguns algumas instâncias para, para, para demonstrações, não destes casos de uso, mas de alguns outros. Temos também o Clay. Né? que nos permite aceder e testar todos os recursos uh, de acordo com as versões que nós que nós queremos testar. O, o Play nos dá essa possibilidade. E temos também aqui o, o link das demos, onde temos aqui uh, alguns projetos, não projetos, mas nos demos, nós temos alguns alguns programas desenvolvidos usando o, os módulos genéricos da, da OMS ah, e, e desenvolvidos em colaboração com, com, com a Universidade. Então, nos demos, nós podemos encontrar os módulos genéricos e, e ver se se enquadram naquilo que, que são as perspectivas de cada um dos países. Então, uh, acho que como um dos últimos pontos que é a nossa comunidade de prática, né, que é o community, uh, pedir para todos que estejam aqui, para os que ainda não se inscreveram, que se registrem no, no community e que possamos estar todos juntos na, na comunidade do DHS2 para contribuir para o crescimento desta, desta comunidade. Então, para isso é só aceder assim, aqui no... no, no no link de community.dhs2.org e fazer parte da Comunidade de Língua Portuguesa e de toda a comunidade do, do DHS2. Okay. Então, antes de sairmos, mas temos aqui uma nota a pedir que, que preenchamos todos o, o feedback final e que juntemos a, que nos juntemos ao grupo da Comunidade de Prática, que é este link que partilhamos aqui atualmente. E muito obrigada pela vossa participação, pelo engajamento. Tem pessoas que estiveram aqui presentes todos os dias. Foi muito bom ter a vossa colaboração, vossa atenção e esperamos por vocês nas, nas, nas outras academias. Né? Em relação ao, aos certificados, depois nós vamos fazer um anúncio no, no Slack uh, sobre a questão dos, dos certificados, porque isso está dependente da, da resolução dos, de todos os outros exercícios, porque nem todos os exercícios uh, foram resolvidos pelos participantes. Então, assim que nós tivermos uh, tudo concluído, nós iremos colocar no nosso canal do, do Slack. O canal vai se manter aberto por um certo período e depois iremos iremos nos fazer deles depois de garantir e que, que todos os participantes tenham tenham tido toda a atenção e tenham todos saído com com, com certificados né? só voltar talvez a frisar que que para aquisição dos certificados existem ah, parâmetros mínimos que foram definidos a ah, que devem ser cumpridos ah, e só assim teremos os certificados, ok? Então, agora eu vou pedir a todos né, para que abríssemos as nossas câmeras para tirar a, a nossa foto de família, e uma forma de nos despedirmos todos, e quem não conhece o outro, digamos que de vista, podemos podemos nos ver, sei que já nos apresentamos todos no Slack, mas talvez isso não seja o suficiente. Então eu vou pedir a todos que que habilitem as câmeras e vamos tirar a nossa quarta família. Ok, senhor Aurélio, acho que levantou a mão, não sei se tem alguma questão. Não, senhora... Boa tarde, senhor Aurélio. Boa tarde, senhor Meu é uma pessoa que. Não consigo ouvir, senhora Aurélia. É uma pessoa que não tiver sucesso neste uhum. nesta segunda fase do primeiro nível. É, pode voltar uhum. a segunda fase? Não vai poder voltar a repetir? A segunda fase. Pode voltar a repetir? Não, eu não percebi. Se neste primeiro. Se neste, se, ah, se no nível 1. Um, não, não uhum. tive uh, um certificado de, de sucesso se não pode participar das academias do nível 2. É isso? É isso. É. É. Uh, sim, é um bocadinho difícil, uh, talvez, responder essa, essa essa pergunta, né? mas uh, podemos dizer que sim, é possível participar, visto que, que, que os certificados só são disponibilizados, né? para as pessoas que tiveram o mínimo de participação numa certa academia. Então, tendo em consideração esses pontos, é possível, sim. Obrigado. Obrigado. Ok, obrigada. Vamos todos abrir aqui as câmeras. Eu estou a ver a chefe Stefania, está aí com todo o grupo. Estou a ver também aqui a Jéssica, o Jay. Então temos aqui alguns que ainda não abriram, tem a engenheira Clementina, a Euridia, acho que a para todos foram para a câmera da, da chefe Stefânia. Ok, quem vai fazer a foto? Eu nem sei como tirar isso. Sheila, boa tarde, estamos com dificuldades de abrir o vídeo, resta, estamos a tentar. Ah, tá bom, tá bom. Então, vou tirar aqui o máximo possível. Mais um segundo. Sheila. A, Kaila, a Kaila tá com a câmera invertida. <risos> a Caila tá com a câmera invertida. Tá bem, eu vou, eu vou contar, eu vou contar aqui, eu vou tirar mais um... Hum, hum. É que não sabe dar? Então, atenção, eu vou fazer aqui um screenshot para este grupo e depois para o outro grupo. Ok. Então, muito obrigada a todos. Ah, boa sorte no, no, no, no, no exame. Beijinhos muito obrigada pela participação. Obrigada e no... até, até a próxima. Até a próxima. Não, coisa... Coisa... Não, foi possível, não foi possível, mas pronto, valeu. Foi muito bom. E acredito que, de acordo com o programa que a Sheila acabou de, de, de apresentar, estaremos juntas mais vezes e é necessário, sim, sim. precisamos de crescer. Obrigada. Sim, sim. E, com, e com o Covid a terminar, eu acredito que as próximas academias vamos ter a oportunidade de, de fazê-las presencialmente, né? Por caso que nós já estamos a voltar, já estamos habituados ao Covid, então já é possível conviver com isso. Ok, então, tchau, tchau. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, Obrigada Show show. Alô, alô, alô. Toma, cortar aqui, alô. Não, sinceramente. Alô, Zé Tudo bem, tudo bem. Eu não me deram uma palavra, estou aqui há muito tempo para pedir palavra, Sheila. Monopolizou tudo, mas eu quero. Não vai, não vai. o que. Não vale, não vale. Como é que monopolizou, Sheila? Não deu por cidade ao chefe, É isso. Eu, eu, eu, eu agora vou começar a assumir a responsabilidade. Sinceramente. Sinceramente. Mas, mas, vocês já estão aí, já estão aí todos aqui, mas eu, eu gostaria muito. Eu também, em nome. É, e agora as palavras já desapareceram, dizendo, como estão?